Cedo pensa em lançar mais tipos de produto do Ordem. Tipo um chinelo do Joey. <risos> um chinelo do Joey. O quão empolgado você está para o lançamento de Enigma do Medo? Porra, honestamente não muito porque vai demorar. Tem mais um bom tempo ainda. Já.